Chascos, que tal como vão chascos é uma palavra quecha, que é a língua dos incas, significa estrela. Chasquitas, estrelinhas. Bom, agora estou em Ollantaytambo, que é a principal cidade inca que era a última aqui do Vale Sagrado. Antes de chegar em Machu Picchu, provavelmente foi a cidade que protegeu é, dos espanhóis chegarem em Machu Picchu. É, construções, aquele padrão de novo, de que as partes melhores, é, as construções são melhores e é pedra sob pedra não tem rejunte, não tem barro não tem nada, só pedra sob pedra e elas seguram aqui embaixo essa pedrona aqui, que tá cheio de gente ali é o templo do sol são formados por seis pedras e cada uma delas tem 70 toneladas e eles trouxeram essas pedras lá daquele lado longe pra cacete o que mais? Bom, aqui um pouquinho mais do visual. Aqui também tem aquela, aquela, aquela parte de, de agricultura, né? aquelas terraças. É, lá do outro lado tem uma montanha, que se dá pra ver um... aqui, ó, ó, ó. Uns quadradinhos. Eram os estoques de comida deles. Lá do outro lado faziam bem alto, porque ventilava bastante. É, antes daqui, eu tava em Pisac, que é um um outro, um, outra, um outro refúgio inca também, mas lá era mais voltado para a agricultura mesmo. Bastante dessas, dessas terraças foram usadas mesmo para plantação, também uma cidadezinha. Eles usavam também como para abastecer a região. E de, de ponto em ponto tinha uma, uma região inca que eles, eles iam interligando uma cidade com a outra, e né? tudo mais um pouquinho mais olha é, falam que essa cidade aqui Olantaitambo nunca foi terminada porque se, quando você observa o caminho é cheio de pedras no meio do caminho pedras cortadas tudo certinho bonitinho só que elas estão no meio do caminho o que significa que nunca foi terminada a cidade eu estou um pouco ofegante porque aqui é meio alto e é, tudo tudo é subida e eu descobri uma coisa a palavra Inca significa escada, escaleira Porque, puta merda, tudo tem que subir um montão Um monte, tudo você sobe, sobe, sobe, sobe, escada, escada, escada E tá louco E aqui é um lugar alto, não tão alto quanto o Cusco Aqui tá ah, 2.800 metros de altura Comparado com o Cusco, 3.400 é uma boa diferença Mas é um lugar muito legal de se conhecer já, já.